Eu não tive escola, não podia ir para a escola, eu tinha que trabalhar para ajudar meu pai tratado, meus irmãos. E eu tenho um diploma. Eu, eu tenho uma honra. Olha, eu tenho um diploma lá em casa guardado. Se eu for te contar, você vai assustar. Diploma do Mobral. É, ué. aquele Aquele nomezinho mais rabiscado que eu aprendi, e nós chegava da roça e ia para aqui, nós descia para essa vargem abaixo aqui, ó. Com de tô notolando até no joelho Ia pro grupo, estudava O, o Mobral aí Foi um, um... nem um ano não deu Eles já entregou o diploma a nós, nós, todo mundo formou, sabe? Todo mundo formou porque Aí não podia ter mais analfabeto, né? Mas nós era sempre analfabeto, né? Só porque eu sabia senão, não o nome Se você me perguntasse eu Quanto que é 3x3? Eu não sabia é, que aí eu pegava em preto, sabe? Aí dava a rapadura, fazia a base de três rapaduras um dia de servir. Uhum. E daí, né? e desse, desse intervalo, não tinha igual hoje, não. Hoje você vai, pega sete horas, três horas para. e para. Esse não, nós saímos daqui cinco horas. Aham. Uhum. Pegava sete parava quatro horas. É na roça, é. Era é na roça. Plantava um mizinho, feijão, arroz. De meia, plantando o terreno do outro. E partiu. Partiu o mantimento, entendeu? Partiu o de meia. Se desse. Vamos supor, dois arqueiros. Um arqueiro era dele, um arqueiro era da gente. e a vida na roça era sofrida, meu amigo. Levantava de madruga, saía nos trios aqui, ia pra roça. Eu, em Deus de uns cinco anos, eu não estudei, não cheguei a fazer nem o segundo ano. Porque meu pai era doente e eu ia pra roça com ele. Guiava boio. Aí trabalhava o dia inteiro, mas ganhava uma rapadura. Eu mesmo não. No meu tempo já era mãe, né? Já era três, é. três rapaduras. Mas... Ah, mas já era mais, já era três rapaduras. É? Já era três rapaduras, mas continuava sendo rapadura. E continuava, foi, foi muito tempo, e continuava sendo rapadura. Aí tomava só um cafezinho de manhã, trabalhava, capinava. Lá por as onze horas, esquentava um feijãozinho, mexia uma farinha, comia, uma marianica, uma serraia. E depois comia um pedacinho de rapadura. E a vida era assim, trabalhava baratinho, ganhava nada. Cangava os boi, carriano ajudando ele. Porque meus irmãos homens são é mais novos que eu. Aí nós íamos para a roça, nós cortávamos cana, nós apanhávamos algodão, fiava tecia eu costurava, cortava, fazia as calças. E a vida era sofrida. Meu pai ia tirar leite num pedacinho mais longe que ele tinha. Eu ia com ele para ajudar ele a carregar. E depois aprendi a tirar leite em Deus de nova, sabe? Do meu pai era vivo e tira até hoje. Tô com 70 anos, vou fazer 71. Ainda estou tirando de quatro vacas ainda. Não, não vendia dia não. Um não, vendia não. É pra vocês mesmo? É pra comer. Mas nem para comer, você tinha que inteirar. Comprar lá na venda, lá. Não podia estar para a não. Tinha que comprar, né? Porque é só os fazendeiros que tinha pobre, não tinha vaca. Então tinha que trabalhar. Um, um roceiro trabalhava o dia inteiro a toa uma rapadura, se quisesse comer uma rapadura. Então era assim. Trabalhava a toa. Comprou um quilo de manteiga, era o dia inteiro enralando. Não tinha até Alminha não, só. Kelminha é veio depois, né? até Kelminha assim, foi vi oito anos época, depois. Mas dos, eu lembro só dos dois corre. assim... Ai, senha de isso, até eu converso. Eu não lembro de Ô, E fervia aquele leite, meu filho. Nossa, e, ó, mas. Você Fervia muito, o leite, dava, dava aquela nata assim, ó. E eles mandavam aquilo tudo. Que a nata e é tudo. É, ué. Que trem mais bom, né? Começar sete, sete anos, começava na frente de boa e nem me estudava direito, por conta de, de ser preciso trabalhar. Uhum. Que é a realidade o que tirava o quarto ano, né? Trabalhava para os fazendeiros, eles não tinham dó da gente, era maior sofrimento. Saía daqui, ia para a com a pé, voltava a pé, é pertinho, só 18 quilômetros, né? O Camacho está aqui perto também, o Camacha daqui no Camacho é 6 quilômetros. Eu não nem deitar de dia de eu um não gosto. Por quê? É porque eu gosto de estar tá lidando, tá mexendo com as criação, um porquinho, a galinha, sabe? E eu não tenho natureza de deitar e ficar deitado. É só, se eu deitar é porque eu não estou aguentando. É nem É, Deu é. Passando pastos para os outros. Ficando lenha. Era muito difícil. Também ia na semana, ia, ia dois dias, três falhava os outros. Não podia ir, ir mais por quanto trabalhar. Uhum. E, e não era onde se não. O dinheiro, o dinheiro que ele ganhava ia tudo para a mão dos pais, né? Os pais que recebiam. Se que eles quisessem as coisas, o pai é que dava aquilo, aquelas bocadinhas, que, as que ele não podia dar muito também. Uhum. O trem era assim.